Oi, Sistema de Águas Cinzas e o Colapso do Sistema Gerando Odor. Ciência Terra Nova, os Sentidos da Ciência. Eu sou o Ivano Sangue muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo de hoje eu vou contar para vocês. Eu recebi hóspedes na casa maior, estou morando na casinha menor. Recebi hóspedes na casa maior. E aí o sistema de águas cinzas entrou em colapso. E como é que eu sei disso? Duas coisas. Começou a extravasar no segundo filtro a água, o que significa que a, a, a fluidez do sistema estava comprometida. Ao invés de passar a água, estava retendo muita água e chegou no um momento que extravasou. Então esse é um problema. O segundo problema, exalação de odor. Porque o sistema estava trabalhando né, num, numa, numa escala acima daquela em que foi dimensionado. Então lá atrás, dez anos atrás, eu dimensionei o sistema com base na BNT para quatro pessoas. No entanto, quatro pessoas em cima do, do sistema é, da BNT, que não separa as águas. Aqui, como a gente estava separando internamente na casa, a gente tem uma gestão interna da casa de consumir menos água, então eu sei que embora o sistema tenha sido é, dimensionado pela BNT para quatro pessoas, a gente poderia atender até de oito a dez pessoas, de acordo com, com a gestão de água que a gente faz dentro de casa. O pessoal que esteve aqui está acostumado com uma, com uma outra realidade, né, de cidade grande... É, morando em apartamento, e o consumo de água, eu percebi, muito maior do que o que estava é, preparado para o sistema. Conclusão, seis pessoas, consumo de água muito maior, e junta também que o pessoal saía para passear quando voltava. Então, os banheiros sendo ocupados ao mesmo tempo, de tomar banho ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo preparar comida, e ao mesmo tempo lavar as roupas do, do passeio. É, conclusão, em determinados momentos, muita água chegando no sistema e aí o sistema colapsou. Formas de resolver isso. Então, a gente observa o problema e pensa nas formas de resolução. Fui ver o que é que estava acontecendo. Primeira coisa que consegui resolver e foi fácil, foi a fluidez do, do sistema. Então, lá no segundo filtro, a gente tem uma camada de, de areia. Essa areia, com o tempo... Os interstícios, os vazios, foram sendo tomados por micro-organismos, matéria orgânica. Né? Então, há uma maior dificuldade de passagem da água. Retirei essa areia, coloquei brita no lugar, morreu o assunto. Né? Não tive mais problema de extravasar o segundo filtro. A água passou a fluir de uma maneira mais tranquila. Mas aí, e o cheiro? O cheiro, eu fui estudar um pouco mais... Né? conhecendo um pouco de, de química, vou resumir, porque em outro vídeo eu trago melhor, em condições anaeróbias, shampoos, detergentes, sabões, e, e tudo, na formulação deles, são de cadeias longas de carbono, finalizadas por um, um, um ajuntamento a ele de sódio e sulfato, ou, ou de enxofre, sulfuro, sulfuro é o nome latim de enxofre. Então, uma molécula de enxofre com sódio, na hora que chega a ah, água, o sódio sai fora, o enxofre está ali. Bactérias anaeróbias vão quebrar essa cadeia, liberar o enxofre, só que em condições anaeróbias e a presença de hidrogênio, isso pode se transformar. Então, reduzir o sulfato que estava presente, reduzir isso a sulfeto de hidrogênio e na hora que revolve o lodo e tudo mais, e esse sulfeto chega à atmosfera, dá esse cheiro forte, ou não tão forte assim, dá esse cheiro das águas cinzas. Ok? Como resolver isso, então, nós vamos ver no vídeo. Então, vamos aos aprendizados dos últimos dias. Hóspedes aqui na casa, uma quantidade maior de pessoas, e o sistema começou a exalar cheiro, né? Começou a cheirar um pouco. E aí pensando em como resolver as coisas. Retirei a areia que estava aqui no lugar e no lugar eu coloquei brita. Fiz uma limpeza hidráulica ali em cima do biodigestor, o decanto digestor, limpei os dois filtros também, mas seis pessoas, é, o pessoal usa bastante o, o, o chuveiro e as roupas, junto com isso, época de, das águas, né? vai chegando mais água também no sistema, e o sistema quando é usado, ele colapsa um pouco. Nesse momento, estamos com água aqui na superfície, sem cheiro nenhum. Mas na hora que está que utilizando, o, o cheiro vem. Então a areia que estava presente aqui, ela estava dificultando um pouco né, o, o percurso dessa água para o brejinho ali embaixo. Olha só como é que já está tudo fechado com, com as águas, né aumenta a temperatura, e mas olha também as florzinhas. O lírio do brejo que já abriu aqui. Vamos ver como é que ficou a areia. Na hora que eu estava tirando a areia, a areia né, com muito material orgânico, uma coloração escura. Vamos ver se aqui embaixo dá para ver ainda a coloração dela. Não, olha a coloração escura. É por conta da, da matéria orgânica presente. Retirou a areia, deixou essa areia alguns dias e ela está aqui há dois dias. Essa matéria orgânica acaba se degradando. Vamos ver o cheiro. Essa matéria orgânica acaba se degradando e vai limpando a areia. De maneira que se a gente tem é, dois filtros de areia, isso seria o mais interessante, porque aí à medida que um começa a colapsar, você muda para o outro. Ou então, o que tem que ser feito é retirar a areia de quando em quando né, e trocar essa areia de quando em quando. Eu aqui retirei a areia e coloquei brita no lugar. O sistema de águas pretas está funcionando é, tranquilamente não apresenta cheiro andei fazendo uma boa limpeza nele esses dias a gente percebe que a qualidade da água está razoável é sem cheiro é, matéria orgânica chegando aqui pegou um caminho preferencial vou colocar um pouco mais de areia aqui nesse nesse sistema, porque a enxada abriu um caminho preferencial para ele. Legal, a areia que eu havia retirado do filtro biológico de águas cinzas, e que eu deixei ali de escura, já ficou clarinha, trouxe ela para cá, interrompendo aquela passagem da água. Então isso vai facilitar um pouco mais a filtragem dessa água. Olha aqui como é que ela está clarinha nesse ponto. Bom, se lá embaixo a areia que eu tirei desse segundo filtro ela clareou em poucos dias né? e, e esse clareamento indica que a matéria orgânica foi, de, foi degradada e abriu outra vez os poros que começaram a estar comatados, entupidos. Né? Então, lá a areia já deve estar com os poros é, mais abertos. E se eu faço a mesma coisa aqui no brejinho? Aqui não é bem areia, aqui é saprolito, então é uma areia mais grossa. Vamos dar uma olhadinha. Olha o pé de Fisales está adorando esse lugar aqui. E ontem à noite eu vim fazer uma visita e acabei vendo a ranzinha que mora por aqui. Ah, <risos> uma beleza! Hora dessas eu volto para gravar. Então, olha, alguma diferença que tem aqui na água, a gente consegue perceber. Que, embora a água esteja mais clara em cima, a parte de baixo mostra está é, mais escura. Então é, é muita matéria orgânica que está chegando aqui. Os filtros sozinhos com o biodigestor, da maneira que, que estava, não estava dando conta. Agora já está bem melhor a situação. Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar com a enxada. Fazendo alguns sulcos. De maneira a formar umas pequenas leiras. Com a areia que eu vou retirando do fundo. Então deixar essa areia um pouco mais na superfície. Acima do, do nível d'água. Com a ideia de que essa areia... É, tratada dessa maneira, ela possa ser, a matéria orgânica incorporada, possa ser degradada de maneira aeróbia, né? E aí talvez a gente tenha essa areia mais limpa em poucos dias e a qualidade do sistema melhore. Vamos, vamos experimentar para ver se assim dá uma melhorada ainda maior no, no sistema. Bem, o que eu acabei fazendo aqui foi cavar um pouco a areia do fundo, ou saproblito do fundo, e a gente vê a areia que estava mais na superfície, ela está bem escura. A areia mais do fundo está bem mais clara. Então vamos observar. Isso daqui vai filtrar. Vai passar para os próximos laguinhos e no dia de hoje a gente vai acompanhando. Vou tirar um pouquinho desse água a pé para facilitar o caminho dela. Agora está revolvido, né? então ela está um pouco mais escura. Daqui a pouco essa água deve clarear e a gente volta para mostrar. O nosso laguinho, ele está cheio. Eu ainda não fiz o trabalho que queria ter feito de tirar essa lona de baixo. Agora nós estamos na época das águas. O laguinho encheu. Então isso indica para a gente que o furo que tem na lona é mesmo um furo muito pequeno né? e, e acaba esvaziando ou diminuindo bastante o volume em função da água que está entrando. Mais pessoas utilizando é, a, as águas cinzas, lavando roupa, tomando banho, lavando louça, né? mais pessoas utilizando água. Então, o volume afluente é maior do que aquele que está sendo perdido pelos microfuros que tem na boma. Ou seja, nessa época, não preciso me preocupar. E se tiver mais gente por aqui durante mais tempo, também não preciso me preocupar. Então talvez eu deixe esse laguinho do jeito que ele está, trocando em miúdos. Outra coisa que eu percebi foi que, e aí eu fiz umas mudanças, né, dessa tubulação, ela estava aqui para esvaziar esse lago, para eu fazer a intervenção. O lago não esvaziou de tudo, e agora chegaram as águas, subiu outra vez, eu não vou fazer intervenção nesse momento. Mas vejo que, que já está com uma cara mesmo de, de brejo, né? É, eu comentei ontem, eu consegui visualizar a rã à noite, mas não consegui, eu tirei uma foto só, mas não consegui gravar. Bom, mas então essa água vindo aqui para o tanque dos peixinhos... Essa água perdeu bastante a qualidade que ela apresentava e está bastante escurecida por conta da quantidade de matéria orgânica que tem agora nessa água. Fiz uma ligação de maneira a trazer água mais limpa para limpar essa água que já está limpando. Então daqui a algumas horas eu volto para ver como é que está a qualidade visual da água. Então ok, o vídeo ficou longo, para variar, vamos fracionar em alguma, alguns trechos. E aí se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e vem com a gente lá na, no grupo do WhatsApp para gente trocar uma ideia. Legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.